Round e aí, pessoal, aqui é o Paloma Estou jogando nas ranqueadas Feitando um rio Que subiu ali sozinho <risos> Achei que ele ia pular Vou <risos> ajeitar ele Já que veio pra cima Dar o meu pilão, aproveitando <risos> Vou eu preciso. tomar uma, uma. uma. medida que chega rápido ali, agarra ele com tudo e acaba com essa palhaçada. Toma aqui minha mãozinha. Toma. Meu golpe de novo. Uh! Clássico! Round two! Fight. Aqui! Surprise, motherfucker! Puxa vida, farofa! O Ryu tá foda Ele tá dominando as ranqueadas Ele é um personagem bom Gosta de agarrar De dar Hadouk Tomou a distância pra poder dar Zang F tem algumas alternativas De sair daqui desse Hadouk Que é dando a cabeçada Dando V-Skill Dando lariat. Lariate É uma das opções Ou pular, né mas tem que ficar atento. É quando pular, não tomar um Shoryuki. Puxa. Ai, se eu te pego. Cascudo, não! Puxa, tudo menos cascudo. Não, fica aqui atento. É o final aqui. Como assim? Vai, pulou aí sozinho, tá vendo? o meu agarrão de útil, também não foi. E ah, lá, Eita, deu agarrão ali de sozinho também. Que faz o, o, o desespero, viu? Fica lá. Passou pra cá por quê? <risos> Deus, só falta um risquinho pra sua vida. <risos> Precisa ficar <a> esperto <risos> Gente! Não! Tá com esse V-Trigger aqui. Toma! Eu sou teu meu! Uhul! Civiturg idoso Zagf é muito bom. Round fight. Vai ficar indo pra trás pra dar o Hadouk dele. Hum. A rasteira. Essa rasteira. golga, a golga, a golga, a golga, bonito combo. Mas chega, não, Riu? Chega, né, Maria? Fica quieto. <risos> ah, toma aqui o meu golpe. Toma. Vai que eu não acabei não. Toma. <risos> Toga, Rodutia! Round <risos> <risos> <risos> <risos> Não, ele me agarrou de novo! Vamos aqui... Vai, farofa! Não ia dar o vilão! <risos> Toma! Glória. Não, ele foi dar... O, o, o, o Hadouk dele vem da cara do Zangief! Que é parece! Ai ai, deixa eu ficar pensando isso aqui! Gente! Começou com esse Hadouken. Ele treinou bastante Haduki. na praia. Mas não tá em Dominou de Hadouken. Dominou o Que manzada. Vem aqui. Só falta mais um agarrão. Vem. Vem, Rio. Ah, esse golpe baixo. Eu não gosto dessa rasteira dele também. Olha, dei minha cabeçada na magia e nem, nem parou. A magia é tão forte. Tá, preu. Ah, Wilson, eu chego perto de você. Vou deixar a oportunidade não. Pra você ir nesse canto ali e se você fica quieto De novo meu golpe Carrão do urso Quer ver que ele vai pular? Quer ver? Fica aí, vai pular, né? Pula, não! <risos> you win.